Olha só, gente, aqui eu tô comprando caju aqui, ó. Olha só, gente, eu tô aqui na feira, aqui, feira aqui é? Feira da Sulanca, em Caruaru, uma das mais conhecidas no Brasil no mundo. Olha só, eu vou virar aqui, eu vou, vou virar aqui a câmera pra, pra, pra você ver aqui, ó. Olha só aí, ó. Feira da Sulanca, Caruaru. Olha o que eu achei aqui, gente. Pinhão, gente. Isso aqui eu brincava muito quando era criança. Eu vou levar um pinhão desse aqui pro, pro, pro meu sobrinho, sobrinho o neto, né? Que é filho da, da minha da minha sobrinha. Olha, ó. aqui tem outros pinhão também. Aqui, isso aqui é, é o é oio, né? Oiô aqui, ó. oiô de madeira aqui, ó. Tem bastante tem bastante coisinha aqui, ó. Olha só que legal, gente. Tudo isso aqui é em Caruaru, gente. Isso aqui é mais fácil para ele, né? Que, que é criancinha Exatamente. Então é. vou levar. Aqui tem mais... Aqui, ó. Isso aqui é o quê, hein? Isso aqui é sopa para passarinho? É. Olha só, velho. Arremedo. Chama-se arremedo. Você chamar passarinho. Você É o canto do passarinho aqui, ó. Aqui tem chinelo aqui, ó. Por cima é sola, cor de boi, né? E por baixo é... Rapaz, muita coisa, ó. Né? É borracha, né? Fica assim, cada Olha o tamanho das colherzinhas, gente. Rapaz, vou levar uma dessa também, ó. Essa aqui eu para minha esposa aí, ó. Aqui temos uma maior. Olha o tamanho dessa aqui, ó. Olha só, meus amigos e minhas amigas. Se você vier aqui em Caruaru, vier no centro, aproveita aqui, ó e passa aqui na feira de artesanato, aqui, muito bacana, gente. Olha, ó. Temos aqui copozinho de cerâmica. Temos bastante coisa, ó. Muita coisa mesmo. Cheguei aqui, ó. Achei até um coraçãozinho, ó. Olha só isso aqui que legal aqui, ó. Tudo aqui, gente, tem muita coisa. Vou virar aqui a câmera e vou mostrar para vocês, ó. Bacana mesmo. Isso aqui é Caruaru, gente. Feira de Artesanato, ó. Tem aqui uma uma galinha aqui, ó. Olha só, minha gente, aqui, ó, chapéu de couro, gente. Isso aqui é vaqueiro correndo mato, muito legal. Olha os copinhos aqui, mais de perto aqui, ó. Vou tirar aqui, olha só. Isso aqui é cerâmica, aqui, ó. Isso aqui é a maravilha, ó. Temos aqui essa, esse potinho aqui pra você tomar uma sopinha quente, ó. Maravilha. Aqui temos mais, ó. Muita coisa bonita aqui, ó. Vou dar uma passadinha ali fora, vou mostrar pra vocês ali os cestos e o chapéu, ó. Olha só aqui as colheres, aqui, ó. Olha que bacana aqui, ó. Aqui é o chapéu, temos de todas as marcas. Temos vassoura aqui, gente, ó. Isso aqui é vassoura, isso aqui é uma beleza para varrer chão, quintal, ó. abanador ali, ó. Temos aqui um cesto aqui, ó. olha só, olha só. Tudo em artesanato. Isso aqui, gente, é para peneirar farinha, feijão, milho, fubá, ó. Maravilha ali, ó. Olha aquele cesto ali, ó. Muito legal mesmo aí, ó. Isso aqui, gente, é a famosa lamparina. Na década de 79, 80, até 85, no Ceará. A gente usava aqui, coloca querosene aqui dentro. E coloca um pavio de agudão, né? Faz para um pavio. E põe aqui dentro, ó. E você acende. Era o nosso candeeiro, a nossa energia do Ceará, até na década de 80, mais ou menos. Antes da energia, ó. Isso aqui é oiô. Aqui nós temos aqui oiô aqui, ó. Feito tudo de madeira. artesanal, Tem muita coisa. Se eu for mostrar aqui, eu passo o dia todinho, ó. Olha esse cestozinho aqui, ó. Olha só. Tudo feito na base do artesanato aqui, ó. Tem muita coisa, Tem um coração furado. Coração furado é o furado? Coração furado Olha só isso aqui, gente Isso aqui é feito de quê? De... Tipo uma palha, né? Um negócio, um tecido Eu já mostrei isso aqui, coração ó Coração furado o, eu, esse, Qual é o significado do coração furado aí, gente? Você coloca aqui Você coloca o guardanapo aqui, Ah, é? É Olha que lindo, velho Olha, ó. Maravilha ó, Temos letra aqui, ó Olha só Ó Olha só que legal aqui, ó Caixinha pra... Pre... Não sei se é pra... É, caixinha de presente, né? Aliança. Aliança? É. Não sei, mas aí, ó. Os bonecos aqui, ó. Rapaz, maravilha, ó. Muita coisa aqui, ó. Aqui os bonecos aqui, ó. Só. Muita coisa é legal mesmo, mesmo, ó. Isso aí, mano, é, o quê? Tem um... é um Tem um cestinho, né? Um cestinho, um cestinho. Olha ó. Maravilha. Vou colocar em cima da mesa. Aqui, ó. Aqui, outras galinhas aqui, ó. Tem muita coisa legal aqui, ó. As aradas aqui, ó. Olha que show de bola aqui, gente, ó. Hoje então, meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui. Tem muita coisa legal aqui, ó. Tem uns, uns sapos aqui, ó. Tem uns com a viola aqui, ó. Legal, tem muita coisa. Então, é muito... para quem gosta de artesanato, eu encontrei um lugar bacana. Se eu tivesse aqui mais um pouquinho de grana ou então fosse mais fácil de levar, a gente... Isso aqui é para quê? Ó, temos também aqui umas tampas de cortiço para fechar litro, né? Mel de abelha, essas coisas assim. Muita coisa boa. Então, se oportunidade, gente, é muito bom. Lembrando, tô mostrando para vocês aqui, hum, uma feira de artesanato, mas as pessoas... Ah, tá ganhando quanto? Não, não, tô mostrando para vocês porque... Aqui, ó, bonitinho aqui, ó. Maravilha aqui, ó. Então, gente, fui. Um abraço. Tchau, tchau.